Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, olha que nós vamos tratar, Paulo, Covid, né? Já não bastasse você assistir só isso no jornal, né? Nós vamos trabalhar aqui no Botão do Excel, mortes de Covid por faixa de renda. Então um tema pouco polêmico, né? Na verdade, nós vamos trabalhar em como um gráfico pode te induzir a alguma linha de raciocínio. Certo, Pochete? Se você ficou curioso, toca a vinheta e aguenta aí pra gente conversar, tá bom? Então o vídeo de hoje, Pochete, vai ser discutir as mortes por Covid em função da faixa de renda. Na verdade, não é exatamente bem o tema, porque eu não tenho capacitação técnica nenhuma médica e de enfermeiro para discutir o porquê não. Nós vamos mostrar o como a disposição dos dados num gráfico pode induzir o seu espectador a tirar uma conclusão da sua informação. Beleza, Pochete? Então essa ideia basicamente não foi minha, certo? Esses dias eu estava passeando pelo meu LinkedIn. Encontrei o post do nosso querido Edgar Cutar Júnior ou o bicho Bizonho, afinal, ele é meu bicho aqui na escola, que estava justamente comentando com isso. Então, Bizonho, parabéns pela sua análise, peguei esse material, esse post de você, depois nós vamos abrir o seu LinkedIn para fazer um jabá que trabalha na Suzano, então um beijo para todo mundo da Suzano também. Beleza, Pochete? Aliás, ele tem um material maravilhoso, você que tá é, se interessando por gráfico aí, de como não cometer alguns erros em gráfico. Ele fez uma análise do gráfico de pizza lá que eu achei fantástico, né? Que serão mano, não enxerga direito de proporção, enfim, entra lá no LinkedIn dele e faz aí o download desse material bem interessante que tá disponível. Então, qual que foi a matéria aí que deu esse post, né, e realmente eu concordo com o nosso querido Edgar na visualização. Então, se a gente subir aqui em cima, foi uma matéria que saiu no Globo, mas eu não sei necessariamente da onde é esse negócio aí, tá? estudo mostra que 66%, ou seja, dois terços de mortos por Covid-19 na grande São Paulo ganhavam menos de três salários mínimos, tá? Então, eu não vou colocar aqui a, a reportagem para rodar inteiro, mas esse foi o gráfico em questão, pochete. Então o que, que nós temos ali, né? Cinco faixas de renda, de 0 a 3 mil, de 3 a 6 e e assim por diante até a partir de 19 pau. E aonde é você tem ali a proporção de mortes por faixa de renda. Olhando esse gráfico, meu caro e se você depois assistir a matéria vai sentir isso também na voz do telespectador, o que, que esse gráfico induz você a pensar, né, a tirar a sua conclusão quando você está assistindo? Morre mais gente... Ganhando até 3 mil reais por mês. Ou seja, o pobre tá mais fodido no caso da Covid. Justamente isso, né? Você olha isso aí e fala assim, bom, então o rico tá sossegado, né? 1,2% só morre, né? E no, no caso do pobre, ou seja, a desigualdade social é uma das principais casas. Então vamos lá. O foco deste vídeo não é falar sobre a desigualdade social que existe, sobre a questão de assistencialismo pelo governo ou não. O foco é como uma disposição de dados pode levar você a uma interpretação argumentação equivocada, né? Sabe aquela história, né, que... Enfim. Beleza, Pochete? Por que que esse gráfico, né, qual que foi o motivo aí da, da nossa colocação aqui no botão do Excel e também no post do Edgar, né? Por que que isso aí você acha que é passível de argumentação, meu caro Pochete? Tem uma proporção, né? E essa proporção não tá sendo levada em consideração. Tem muito mais gente ganhando 3 mil do que ganhando 10 mil. É o que o nosso querido Pochete falou, né? Em função da desigualdade social, que é uma coisa terrível, mas existe, né? Você tem muito mais pessoas na faixa de 0 a 3 mil, de 3 a 6.500 mil e do que a partir de 19 20 mil reais aí como renda média E isso não está sendo considerado nesta análise, beleza? Então é justamente isso que a gente vai discutir, né? Se incorporando essa as questões aí da quantidade de pessoas ou da proporção de pessoas por faixa de renda, se realmente essa relação ela se mantém. Então o que, que nós temos ali, pochete, aquela mesma distribuição e um ponto importante de ser destacado, né? É, esses dados aqui referem-se à grande São Paulo e no caso são referentes a 3.959 óbitos, infelizmente. É, não sei necessariamente se isso representa o total, acredito que não, mas é aí onde você tem uma rastreabilidade maior das informações, tá? Então, o que, que nós vamos fazer, Pochete? Existem várias maneiras, depois de se fazer um negócio aqui, eu vou fazer de talvez uma maneira um pouco mais, para tentar ser mais didático na relação. Então, o que, que nós vamos fazer, Pochete? Já que eu tenho 66%, eu vou aplicar isso em cima de 3.959, eu vou fazer o seguinte... Isso vezes esse 3.959, só para a gente tentar calcular né, o número de pessoas em cada faixa olhando aquela amostra. Depois, por que, que é bacana você relativizar e fazer aí em porcentagem? Porque relativização permite você eventualmente extrapolar isso, justamente esse é o caso. Então olha lá, 66% de 3.959 dá 2.608,98. Então assim, você concorda que não existe né pessoa quebrada aí, né o um indivíduo. Então nós vamos colocar o aqui só para o negócio ficar... Mais correto, tá Paulo? E vou puxar isso aqui, arrastar para as demais classes. Então se a gente pegar essa proporção aí, eu estou falando que eu tenho 2.609 pessoas de 0 a 3 mil, de 3.001 a 6.500 reais é, por mês 835 e assim por diante. Ou seja, né? olha que negócio e mostra realmente a questão da desigualdade. De 3.959 pessoas, apenas 48 estão acima aí, ganham a partir de R$19.000 por mês, tá bom? Até agora eu não fiz nada, só transformei os dados que estavam relativos e apliquei em cima disso. O motivo da crítica, como o colocou, como eu coloquei e como originalmente o nosso querido Bisonho colocou, é que não está incorporado a questão da representatividade é, da população por renda, pochete. Então, aqui está ó, o meu LinkedIn e o LinkedIn aqui, ó, Edgar Cutar Júnior. Depois, como eu disse, pode entrar lá e seguir aí, comentar, sei lá, xinga ele também, né? Às vezes, porque só eu acabo tomando xinga, tem hora. Então, fica bom também. Então, ali, ó, no mesmo plataforma de dados, que eu não vou entrar aqui, porque senão enche o saco, né? No censo de 2010, aqui está o link. O Bisonho, gentilmente, aí, elencou a representatividade da população por faixa de renda, pochete. Então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados que estão aí elencados, ou seja, 72, 71,9% da população ganha até 3 mil reais por mês. Eu vou pegar esses dados que ele elencou aí e vou jogar na nossa proporção. Então o que, que nós vamos fazer? Ó? Aqui, isso daqui é proporção, proporção do Covid, vai? só para ficar diferente. E aqui eu vou colocar proporção renda. Vamos lá. Então o que, que nós vamos fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, Paulo, vou colocar aqui 71,9%, 18,3%, 6,1%, 2,8%, 0,95%. Então aí da mesma maneira que eu tenho ali a proporção de Covid é que eu tenho a proporção de renda. O que que acontece? Olha que negócio interessante. Se a gente conduzir, aplicar a mesma proporção para a mesma amostra, o que que vai resultar, pochete? Ó, que nós temos aqui 3.959, vou fixar evidentemente porque vai ser todo mundo, todo mundo em cima dele, em cima da proporção, só que agora da renda, não necessariamente do óbito. Então olha aí, ó, isso vai dar 2.846 e eu vou arrastar isto para baixo. Olha que relação bacana que a gente vai ter agora. Na verdade, o tchan do vídeo é justamente agora, Paulo. Porque o que, que acontece? Nós vamos relacionar... As proporções, ou seja, uma determinada quantidade de pessoas de óbitos por Covid pela proporção da renda. Eu posso fazer o cálculo em cima das porcentagens direto ou eu vou fazer em cima dos números absolutos. Então o que, que eu vou fazer, meu caro Pochete? Que a proporção do Covid dividido pela proporção da renda vai dar uma determinada relação aqui. Você está vendo? Então fazendo esta relativização, meu caro Pochete, o que, que a gente tem que a proporção da renda em função da COVID, né, das dos óbitos por COVID que estão ali à direita, elas são maiores no caso da faixa de renda maior quando a gente compara com a faixa de renda menor. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente comparar os dados do jeito que estão aí, eu estou falando, né, olhando esses dados, que a incidência da Óbito em Covid na alta renda, em, em, em relação à a, a baixa renda, é quanto? 1,26 dividido por 0,9, menos 1, já que você está tirando a relação. Você está falando aí que, dado, considerando esses dados, incorporando a proporção da renda na proporção do Covid, você está falando que... No caso da alta renda, essa relação é 37% maior do que na baixa renda. Se você colocar o comentário, né, o post do nosso querido Bisonho, você vai ver que este número aqui ó, é exatamente isto que ele falou. Ou seja, quando você faz a relativização das informações, você tem uma outra visão. Então é por isso, né? Qual que é o ponto aqui? Novamente, o ponto não é discutir a questão da desigualdade social, o ponto não é discutir incentivo de governo, o ponto é discutir como um gráfico pode te induzir a uma determinada conclusão. Porque se você observar em nível de tendência, olhando esses dados, há uma tendência de pessoas de maior renda, pela proporção de renda, também ter o óbito na Covid. Então, de novo, olhando... Simplesmente os dados. Então, inclusive, Paulo, essas questões aí de números, tem um livro que chama Como Mentir com Estatística. É isso que eu vi aqui no post da minha cola. Como mentir com estatística do Daryl Huff que o pessoal acabou até comentando. Evidentemente, né? Essa aí não foi um exercício que está completo. Talvez por ele estar completo, olhando o comportamento da Covid, qual que é o comportamento da Covid, Pochete? Qual que é o índice de óbito que a gente ouve na mídia é o que? Ele é maior quando? Quando você tem um avanço da idade. Não é isso que a gente ouve aí nos noticiários? Então, o ponto que deveria ser colocado para você ter uma análise mais fidedigna, além de óbitos por faixa de renda, quantidade de pessoas por fa ou proporção de pessoas por faixa de renda, é proporção de idade dentro do salário da faixa de renda. Aí sim você vai ter uma conclusão mais interessante se tem aí é, uma incidência maior ou não por faixa de renda. Então o vídeo de hoje foi esse, pochete, que sinceramente eu não sei se ficou claro a minha explicação, mas basicamente a gente fez uma relação de proporções, como eu coloquei anteriormente, né? Eu tentei fazer de um jeito um pouco mais didático, mas você poderia simplesmente relacionar aí as, é, a, os percentuais que dava direto também, tá? Inclusive, volta rapidinho, só para mostrar o pessoal, pochetinha, é que aqui simplesmente está dividido por número, o número absoluto, né? Então, você tá pegando esse dividido por esse. Se você pegar este pochete e dividir por este, coincidentemente vai dar o 91,66%, que é a mesma coisa desse daqui. Se você arrastar para baixo, basicamente nós temos as mesmas, as mesmas informações e se você, como o Paulo falou aqui, se você comparar a maior pela menor e tirar a diferença, eu estou falando justamente os 37,81% que estava ali. Beleza moçada? Claro, você pode comparar inclusive isso por determinada faixa de renda, lembrando que como eu disse já anteriormente, que eu já me perdi em todos os erros que eu tive aqui, que essa análise não está por si só completa. O vídeo de hoje foi esse. Cujo mote, apesar da temática ser Covid por faixa de renda, nós estamos falando aqui em cuidados quando você for expressar as suas informações e a tentativa, né? Aí é que a gente vai, né? Se isso foi feito de propósito ou for feito por questões aí, é, de ignorância, no bom sentido de não, não confrontar as informações. Deixo o julgamento para você, meu querido espectador que chegou até este momento do vídeo. Tá bom, Pochete? Então, muito obrigado, pessoal. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Se você não gostou, não deixe de deixar o seu dislike. O importante é manifestar para a gente ver para onde nós vamos tocar o nosso barco. Tá bom? Deixa os comentários aí, xinga. Manda um beijo para o bizonho. E, aliás, fundamentos da visualização de dados. Muito bacana esse material, bizonho. Parabéns aí. Vou até dar uma chupinzada em umas coisas aí. Vai que a gente sai alguma coisa. Tá bom? Um beijo nas meninas, um beijo nos, um beijo nos meninos, tá? Um beijo nos meninos também. um abraço